Bom meus amigos, eu gostaria de mostrar algo que muitos já conhecem, porém alguns provavelmente não viu um pé de embaúba, dessa grossura aqui. Ó. Uns conhecem também por banana de macaco e quando eu era criança eu subia para pegar os frutos. E ontem minhas filhas viram aqui, ou melhor, minha filha e minha neta, dois macaquinhos. Então se for época de frutos, eles vieram para se alimentar. Essa é uma embaúba bem velha, porque pela grossura do tronco dela, ela não é uma planta que foi plantada há pouco tempo não, olha só. Do lado dela tem uma outra. Dá para ver pelo tronco também aqui. Mas é mais nova. Saber que um dia tudo isso aqui foi mata e hoje, infelizmente, não é mais. A gente fica triste, né? Pede abacate ali. E aí, ó coisa mais bonita, ó, uma mata tá vendo? e aí embaixo, com certeza deve passar água ele não foi aí ainda e assim que a gente puder a gente quer ter o privilégio de dar a volta ali espero que seja logo lá embaixo tem uma grota eu acho que lá passa aqui, ó. eu acho que aí passa água e desce e lá embaixo as duas a água deve se encontrar, eu penso que é assim. Porque onde tem essa espécie de planta aqui, ó, tem água. Conheço como lírio do brejo. Então, com certeza deve ter água aí sim. Não foi um fiozinho de água só, mas deve ter. Olha só, gravando para vocês e para mim, eu vi um ninho ali, ó. Olha que beleza. Do que eu não sei, mas tem um ninho ali. Esse pé de árvore aqui, ó. Dá uma fruta verde bem docinha. Bem docinha mesmo. Esse pé de árvore não parece, mas tem espinho nele. Muito bom. E aí é a perder de vista, ó. Tá vendo? Uma estradinha lá no alto. Vai embora. Lá em cima. mora um. Uma família querida. Que é o meu irmão Silvio a irmã Fernanda. Aqui, ó. Se não me foge a memória, é aqui, ó. Bem longe, deixa-me ver como é que estão essas mangas aqui. Ontem eu consegui uma aqui, muito gostosa, mas muito gostosa mesmo. É bom para comer, até com sal para quem gosta fazer salada, mas tá boa essa aqui. Bem ali, essa daqui caiu hoje. Essa aí não estava aí não, ontem essa tava aí, rapaz. Você tá aí ainda? Deixa ela aqui, depois eu pego. E por a volta aqui, procurar uma para fazer uma saladinha, bem. Essas mangas aqui, ó, guardar para as vacas, elas comem. É, a vaca, ó. é. Ah, você cai no chão, a vaca come. Eu guardo para elas e levo para elas. Aqui tem uma já quase no ponto, bem. Aí, ó. Nossa, ó, quase no ponto essa daqui, ó. Fazer salada, ó. Tico tico cantando numa alegria. Hum. Pode descer, pessoal. Não precisa esperar por mim, não, tá bom? Olha o trio ali, ó. Três urubus ali de boa. Hum. É. é. Olha lá, olha aquele uhum. pé lá. Uhum. Tá vendo? Uhum. E tem dois filhotinhos também embaixo. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Não tira, não, não. não, não. Bom, gente, mas a mata que vai entrar é essa aqui. Por onde que entra? por lá Aqui, ó. Que borboleta mais linda. Olha que benção ter pegado ela aqui agora. Uhum. É mãe, Antes, eu... Onde vovô? Ele está calado. Ali a é, bebolefa, é, é ali ó. na frente. Que coisa, né? Ela voa e ela sabe exatamente a florzinha que ela tem que parar pra tentar sugar o... o, o néctar. Porque... Ela passa por cima de outras claro, claro. e só vem nessas vermelhinhas aqui, ó. Ela, ela acabou de passar por cima de outra ali, ó. Olha lá, foi na vermelhinha que eu falei, ó. Quer ver? Só vai nas vermelhinhas ali, ó. Na outra ela não vai não. Aqui, ó. Só vai nessas vermelhinhas aqui, ó. ó. Tá um vento gostoso, pessoal. Tá bem quente, viu? O dia hoje. Mas ele só vai nessas vermelhinhas, não vai nas amarelinhas, não vai nessas roxinhas aqui, ó. Não vai de jeito nenhum. Muito interessante. Vou descer que Madalena tá lá embaixo com meus netos e minha filha. A gente vai entrar nessa matinha para dar uma volta. Pra gente conhecer aqui que eu fiquei curioso. Desde o dia que eu cheguei. Ô Débora, ô Cássia, você já comeu daquela lixia, filha? Você comeu dela? Parece que está no ponto de comer. Ô oh, oh, Cássia, cadê o facão? Não é bom andar na mata sem facão, né gente? Um pé de lixia aqui, ó. Só um facão, né? Só. Ali, ó. Que bonito, ó. É gralha, bem. Esse é gralha. interessante que a lixinha tem um problema sério né aqui no Brasil não sei o que acontece que ela não vai muito bem tem bastante pedra aqui né tem pai e o trator passou aqui isso aí é gralha o barulho que estava escutando é gralha aqui né que é perigoso, cobra? cobra. Não, mas se tiver de boa e não vai ter problema não. Vai ter uma cobra. Tem gralha ali embaixo, pessoal. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu conheço por gralha, né? De repente nem a é gralha. Oi. Esse aqui é caju. Aqui é aquela uma que a gente chupa lá na nossa terra, lá tem. Na nossa chácara, lá tem. Tá lá embaixo a gralha está escondida. Estou escutando só o canto dela, só. Olha o canto dela. Dá para ouvir, né? Olha só, meus amigos. Restos de plantadeiras. Puxa vida, tem gente que restaura isso aqui. O problema é que daí vai ficar aqui vai acabar estragando. Prejuízo. Isso aqui dá para recuperar para quem tem assim uma fazenda que quer montar um lugarzinho como um museu, pegar alguém que tenha paciência, dá para restaurar isso aqui, tá vendo, e olha só a grossura desse bambu, é o mesmo bambu que eu tenho ali na minha chácara, daqui lá tá perto, ah eu vi uma coisa aqui agora que eu vou mostrar para vocês, Pode ir, gente, o vovô já vai. A gente tá olhando e a gente vai... Vendo bênção de Deus que a gente só vai ver... Se estiver observando. Lá dentro tem um passarinho, tá vendo? Vou bem devagarzinho agora. Mais devagar um pouquinho. Olha que presente de Deus para nós, ó. Lá dentro tem um passarinho, ó. Quer ver a cabecinha dele? Olha lá a cabecinha dele, que coisa mais linda! E é um canário da terra. Esse bambu que eu estou mostrando. Oi, moço, moça bonita! Oi, ou moço bonito, não sei. Coloca a cabecinha para fora aí, coloca. Não quer botar a cabecinha para fora, não? Vai! O tempo está passando. Bom, esse bambu aqui, gente, ó. Então eu resolvi olhar para cima. E olha a benção de Deus aí, tá vendo? E olha, é o único bambu que tem esse furo. No mínimo, gente, eu vou dizer o seguinte. Pica-pau fez isso, porque o canário não faz. Eu vou, vou vir mais para trás. Aí, agora aqui estou uma posição melhor. Olha lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá, cabecinha lá dentro. Olha lá, que lindo, ó. Oi, doçura. Não vou te fazer mal nenhum, tá? Bom, agora que eu já vi, vocês também já viram, eu vou embora. Espera aí. Vou voltar outra vez, sabe por quê? Virou a costinha, virou o rabinho pra cá, ó. Ah, virou a agora sim, agora eu botou a cabecinha pra fora. Olha lá, olha lá, olha lá, agora dá pra poder ver, ó. Olha lá, tá vendo, curioso né, você também tá é curioso né, tá, obrigado pela chance aí. Pessoal, ontem eu havia dito para vocês que na nossa chácara tem um pé dessa fruta aqui, eu vou mostrar porque a minha filha não sabia também, ó, essa fruta é comestível, doce que 10 frutas dessa, você não aguenta comer. Ó, essa fruta aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho mais, porque tá ventando. Essa aqui, ó. Esse fruto aqui. Tá vendo? Caiu, bateu bem na lente. Bateu? Bateu aqui, ó. É E como chama isso? É uma amora. É uma qualidade de amora. Nossa, mãe. A minha tá um pouquinho verde. É muito doce. Verde? Ué, tá aí. Babei, hein? Tá não. Tá Eu quero. Levar uma pra escola. Só pegar, filha. Pega ali, ó. Aqui, filha. Vou levar. O gol vai pegar oh. aqui. Não conhecia não, oh. vai dar. Aqui tem mais uma, vô. Leva lá pra escolher. Que um bicho aqui. Que bicho? É bicho, não não, né? Mano? Aí, começou a ser o um negócio dele? Não, não é bicho não. Eita, tem mais milho. aqui, vou. Tem uma, duas, três. Ó, oh, pai. Um hum. negócio aqui entrou na minha perna, cuidado. Hum. Eu tô no leite. Você é joar, filha. Ah, é leite. Pode comer. Só, daqui. Só que não, não dá muito, não, porque se dá, um, dá uma sede. Nossa, você não sabia que isso aqui é comestível? Não. Não, não. não sabia. Ah, você é joar. É. Cuidado, tem muita pedra aqui. Que é joado, gente, ó. Eu não Isso se pegar na oh, mamãe. Se pegar na perna da gente, ó. Esses espinhozinhos aqui judia, ó. Não é muito bom para o animal comer. a dela. Matinha mais bonita, viu? Você, não acha que você vai... Ô filho, essa chave tá no lugar errado. Eu não sei como você tá com a chave na mão. Guarda aqui dentro da bolsa. Não, põe aqui. Tá, você quer? Eu não dá, me dá aí, um daí, eu não eu dá aí. Bom, espera aí. É hum? Tem uma fruta. Tem uma fruta. É uhum. de... lá. Vou mostrar para vocês então aqui agora. Essa mora aqui, ó. Vamos dar. Passa a A minha neta não gostou muito não, mas eu gosto. Eu comi bastante dela quando estava conhecendo onde eu comprei. Os pés são diferentes, a única diferença é que lá é mais alto. Vai virando ali, ó. Isso vai por ali, ó. Vai por aí. Tem uma linha de energia elétrica aqui. É carbono? Hã? não entendi. É cupim. Hum, quantas e quantas vezes, com certeza, essa marmita aqui já não foi utilizada para alimentar alguém. Quer dizer, alimentar alguém. Desculpa da vergonha. A comida que foi colocada nela para alimentar alguém. Nossa língua portuguesa tem umas coisas estranhas, né, gente? Bom, vocês entenderam. Abandonada jogada aqui. É, me faz lembrar de muita coisa que depois de ser utilizada e é abandonada. Ah meu Deus! Aproveitar e registrar também esse pé de laranja seco. Um dia deu frutos aqui com certeza doces. E hoje tá só o pezinho seco. A gente vai andando na mata. E é interessante que a gente vai pegando assim um certo traquejo de ver certas, certas coisas que muitas vezes. Passa desapercebido, sabe? Eu vou dar um exemplo. Aqui estão essas raízes. Ó, se a gente vier aqui com calma e ficar quietinho analisando, de repente se acha: sabe o que, um lugarzinho onde habitam abelhas sem ferrão, a chamada Jataí. Eu fiz isso com o Carlinhos, aquele amigo nosso. Que trabalha com café. Ele me ensinou muita coisa. Sou muito grato pela amizade dele. Porque ele me ensinou muita coisa. Carlinhos é uma pessoa muito inteligente. E tem muita gente dentro desse Brasil. Que pegou amor por ele e carinho. Pela humildade dele. Principalmente. Na honestidade dele, então, nem se fala. Gente, isso aqui é o jaburandi, tá? Para quem não conhece. É dessa folha aqui. Que se extrai o óleo para fazer o shampoo e que por sinal tá lindo esses pés de jaborandir viu deixa eu só afirmar aqui aqui ó jaborandi e tem muito aqui viu muito e ali para quem não conhece é da família da pitaia Dá um fruto vermelho doce muito gostoso também. Já comi também dele viajando. E como eu sempre gosto de fazer, olha o que eu encontrei aqui. Essa florzinha que a gente encontra muito na mata. Deixa eu andar que a minha família está lá na frente. Eles nunca tinham vindo aqui. É a primeira vez. Então eu vim com eles aqui. Faltou meu genro né, aqui. Também queria estar conosco, mas ele hoje teve que trabalhar. De outra vez, a gente vem junto. Eu não sei se vocês lembram que eu falei. Esse é o Lírio do Brejo que eu falo. Ó. Esse é chamado Lírio do Brejo. Uma flor branquinha e perfumada. Muito, muito agradável o cheiro dela. E aqui tá linda a natureza, viu, gente? Um verde bonito, viu? Estou admirado de ver, viu? Oh, já vou! Vovô já vai! Olha pessoal, eu estava falando sobre água que provavelmente teria aqui, né? De fato, tem mesmo. Uma água aparentemente assim, ó, parece suja, né? Mas não é não. Isso aqui é o ferro que tem na terra e ele acaba vindo para cá e fica desse jeito. Mas essa água está ótima para ser consumida, viu? Olha lá. E aqui tem esses pés de bambu. No lugar exato, né, gente? O que que que foi aqui? Aqui mesmo. Opa, levanta! E a, a planta ela tem a tendência de buscar o sol, né? Então, como ela nasceu ali, ah, um o que, que ela faz? Ela mãe. procura vir para cá atrás do mãe. sol. Então ela se dobra. tá gostoso, né? Opa! Esse piado aí é de... Olha ah lá! Sabia? Acabei de falar. Olha lá que linda! Que avião! Filha, ele não pega criança pequena, meu bem. Que linda, não? Mas onde tiver galinha com pintainho já era, gente. Olha lá o piado dela, que bonito. E é grande, hein? Galinha ali vai fácil. É. A minha família vem vindo ali, só que nós estamos com criança, então tem que ter muita paciência. dois aqui ó são gêmeos ó a Elisa é gêmea com o Miguel aquele ali ó primeira vez que eles vêm para cá também bem eufóricos viu eu tava olhando ali gente eu fico muito triste quando eu vejo isso eles vieram até a beira da mata plantando café ah, meu Deus, como que o ser humano é, né? O coração dói, viu? Mas eu sei que ele tem suas razões, né? Eu tenho que entender isso. Vou na frente. Sei que Deus nos livra de cobras, mas aqui tem bastante. Mas a gente tá tá bem. Estamos guardados, é o que importa. Olha o chamado dentro de leão aqui, ó. não sei porque dentro de Leão mas tudo bem. Alguém falou que é, então tá bom. Mais uma borboletinha na flor. Ó, oh, cuidado com isso aqui, ó. Oh. Bom, chegamos no alto, em relação à água, logicamente. Aqui era para estar tá correndo muita água, né, gente. Pode ter certeza do que eu estou falando. Mas os anos foram passando, o que aconteceu? Foi assoreando, né? E acabou isso que está aqui, ó. Uma pena, viu? Mas tem uma matinha bonita aqui, ó. O que, filha? Ali é, tá boa. Então, mas onde tem, tem água, né? Tem. Olha ali água, lá. Olha lá. Isso aqui está ah, é, boa. Ela sai ali embaixo. Mas ali já tem certo. Eu acho que você vai pegar. O que nós encontrar? Não tem nenhuma árvore aqui para me parar. Aqui não dá para passar não, Madalena. Tem que circular de lá, ó. Aqui tá cheio de lama. Ali também, viu? Aqui não dá, ó também Não, mas tem que entrar por lá, pelo lá, ó, tá vendo? Aqui não dá pra ir, não. Aqui tá molhado. Hã? Não, vocês é que sabem, né, vocês querem ir, porque pra lá, ó... Pra lá tá cheio. Que? Não, não tem. Mas quem vai atravessar aí dentro? Vocês não estão preparados pra atravessar aí dentro, não. Hã? Vamos? Ah, não dá pra sair por ali, ó. Dá pra sair por ali? Ah, vamos então vamos por lá. Mãe. Mãe. Vamos ter que dar a volta, gente. Aqui, ó. Vem aqui, Miguel. Porque... Vem aqui.